O sol é outra cidade. Hora da gente sair pra rua e aproveitar o dia bonito pra ficar ao ar livre e conhecer as ruas, as avenidas, ver gente na rua. Que delícia! A gente chegou aqui, tava muito frio, tempo nublado, chuva gelada, caindo gelo. Um horror, mas agora o sol chegou e a cidade é outra. Tem gente na rua. Meu pai, tá gostando? Bastante, diferente, pouco frio só. Pouco frio, mas agora com o solzinho dá, uma, dá até uma animada. Até esquentou a careca. Já mostrei para vocês o flat iron lá em Nova York. Aqui em Toronto também tem, olha, bem menorzinho na verdade, mas esse foi o primeiro. Gente, olha que bacana! É a semana uh, da Terra. Eles estão comemorando e aí o tema dessa semana aqui no Canadá foi Clean Toronto. Então, funcionários de várias empresas saíram para a rua para limpar as ruas da cidade. Eles estavam aqui, olha, limpando esse jardim e agora continuam limpando o resto da cidade. Excited to participate? Yes! Perguntei se elas estavam animadas em participar, elas vocês viram a empolgação, né? Muito bacana, todo mundo é responsável pela cidade bonita. Pra quem gosta de fazer uma visitinha a supermercados, esse aqui tem de tudo, chama-se Lobloss. aqui Adoro Olha só que interessante O tamanho dos pimentões Só. É, aqui no canadá cada estação que você vem é uma cidade diferente né toronto no inverno é muito diferente de toronto no verão e assim acontece geralmente em todos os países muito frios a cidade se transforma completamente então Vale a pena voltar. Olha os jardins, que lindos, começando a aparecer. Olha que flores diferentes. As tulipas, maravilhosas. Olha que lindo. Lindo, né? Agora vamos pegar o bondinho. Que vai ah, então é isso que nós vamos ver A gente não sabe onde é que a gente está indo A gente queria andar de bom dia Estamos andando Como é que paga, onde é que para Isso a gente vai descobrir Uma voltinha de bondinho. Se você gosta de arte, de artesanato, essa aqui é a loja. Olha, tem de tudo que você puder imaginar. Aqui é tudo adesivo, adesivos, adesivos, adesivos. Olha para formatura. Olha aqui, olha que gracinha isso aqui, gente. Nossa, tem para o que você quiser, friends. gente, é de ficar louco. Pra quem gosta, aliás, tem pra tudo, pra cozinhar, pra tricotar, pra pintar, pra moldar, o que você quiser tem. O cara, é totalmente banguelo, o violão dele tá furado, a corda que segura o violão é um remendo, mas ele é ótimo. Se você ainda não se inscreveu no canal, tá esperando o quê? Se inscreve aí! Não esquece de curtir esse vídeo e de compartilhar com os amigos!